Ah, só o então já de cara. Ô, louco, a tá na piscina. Vai tomar num caneco. E é com eco. eco. <risos> no bem do mato já. Beleza, já sobe aqui, ó. Lake. Okay, get to the other side Duas the lake. baterias. Uh -huh. Beleza, o cara falou que tem um lago, a gente pode chegar do outro lado. Vamos já, se ligado, descer. E ver qual é que é dessa canoa mágica pra gente atravessar o que que acontece? o Loki não sobe aqui rapaziada, tamo no certo, tamo muito certo rapaziada, o cara não tá colocando um dedo na água, hein sim beleza me parece que não tem comenda nessa casa, já pegamos baterias suficientes, tem como se esconder dentro do barril. Mas o que temos que fazer é simplesmente pegar esse barquinho e atravessar. O que que acontece? Cadê o barco, tio? É... Você tem que pôr a parada ali? Vai lá e vê! Tinha um barco louco ali, né? Ó, oh. ó. A gente tava gravando? Sim Rapaziada, é, grava essa parada aí de Deixa eu logo gravar Beleza, o que que acontece? Deve ter um barquinho por aqui, tio Ó, jumpa Vai de ponto. É aqui Beleza, não é aqui? uma casa diferente aqui, hein? Cadê esse barco pilantra? Não tô lembrado não. Ele deve ser do outro lado ali, deve ter um barco ali. Vamos na calmaria e tranquilidade? Ó, esse barco também tá zoado. Continua. O rindo do cara tá, tá trincado. Vamos esperar um pouquinho? Ah, vem maré meu. Ó, essa casa árvore. ô oh, meu Deus, é aqui mesmo, ó. Coisa rolo moscas. Altas paradas sinistras. Altas. Tem uma janela aqui, a gente dá pra pular. Beleza, mas não tem nada de importante aqui em jogo. Quem tem que invadir a outra casa. Ó. tem uma bateriazinha aqui. Vapa! Já coloco uma nova que a câmera para de nos encher do saco. Sim, realmente. E o que que acontece? Rapaz, acho que ele tá indo certo. Destranca a parada. Pois voltamos para frente. É. Com toda certeza, essa casinha esconde alguma coisa. quando a gente pulou ela e saiu por trás, e essa outra passagem aqui. Não tem nada, hein? Ó, oh, tem como subir aqui? Rapaziada oh, é, é, é aqui! Rapaziada, achamos o local, hein? Demorou um pouquinho, mas achamos O que é que com Rapaziada, local com altas neblina Tá um sinistro aqui E como é que é? É o que? É disso Tava uns, uns barulhos muito sinistrinhos aqui Beleza, salvou, tá certo Tranquilo Continuando a nossa caminhada No meio do nada Vamos tentar descer por aqui então, tio Ó oh. Poder se pela direita aqui Rapaz, se a gente pular ali a gente quebra as perninhas aí Tô com um pressentimento Eu ia ter que pular, se aventurar Antes que acabem as baterias e tudo, vamos já pular de ponta Vou mostrar pra eles quem que manda na parada Rapaziada, é isso mesmo, ó Ó Ah, eu disse Beleza Chegamos, chegamos, estamos chegando na canoa Não, carreguei Fazer ah, o rindo lock travou, hein, travou mais uma bateria pro saco Beleza, ó, ó, a é uma casinha louca hein Ups. Pai, tô fazendo um churrasquinho aqui, tá rolando um churrasco profissional, hein Ninguém nem convida o caverninho, nem nada Cuidado, hein, cuidado, tá rolando um barulho sinistro Vá tomar no caneco Beleza, tem uma casinha aqui que já está entreaberta com uma carta gigante na mesa Vamos ver do que se trata, tio se você encontrar isso, volte ao portão do templo da igreja do Papa Dott, que há terror e tormento aqui, capaz de testar até a minha fé em Deus. Homens não são capazes de encarar isso sozinhos, aqui o inimigo aguarda na escuridão. Que Deus salve a minha alma e a sua. E a sua, viu? O cara já tá ligado que a gente ia pegar essa carta. Beleza, já pega a bateria no ato. Rapaziada, tem um med kit aqui. Oh, os caras já usou. Tem uma vassoura que a gente podia usar pra bater nos locks. Mas vamos na, no pacífico aqui. Vamos tranquilamente. Essa, essa porta aqui, tipo, ó. Ó, já tá rolando mais bateria aqui. Fica esperto, hein? Vamos atravessar. O, o, o cavaco tá aumentando. Não tô curtindo muito. A então não é pra cá mesmo, não. Deve ser ali que tá o barco. Deve ser ali. Ó. Ou será que é pra cá? Pra cá não é, tio. É ali, ó. É no Raft. outro me cross. Ah! Uma jangada, tio. Vamos jangar. Janga. Vamos <risos> nadar no meio do nada. Tem que ficar esperto, tio. Tá? Deve rolar uns crocodão então, aqui, sinistro. Beleza, não tem como nadar e ver a câmera ao mesmo tempo O que que acontece? Estamos ferrados, hein? Será que o cara rema mais forte se eu clicar aqui? Não Ó Pra cá, tio Rapaziada, olha aí, segue a luz, tio Segue a lua Rapaziada, imagina você no meio da jangadinha Tranquilamente, no meio da noite Aqui, eu tô indo pra trás agora, ó, ó Já nadamos bastante mas vai demorar um pouquinho, tá? Vai demorar um pouco. Até o cara remar aqui. O negócio é um jogo é real, tio. Realismo em primeira pessoa. O que que acontece? O cara tá calmo. Eu tô calmo. Vocês estão calmos. Provavelmente comendo aí um franguinho com um arroz e um quiabo, tá ligado? Aquele ovinho estralado. Vap. Vamos tranquilo, tio. Vamos tranquilo. Rapaziada, acho que a gente tá chegando a um lugar, hein? Ou será que ele não tá saindo do lugar? O cara tá remando. Duas horas depois... Rapaziada, tem um botão, tinha que apertar o botão de correr tio, por isso que o cara tá vindo rápido ah. Vamos ficar espertos aí, Cavernia Tem que apertar o botão aqui, senão o cara não sai do lugar tio Né? Rapaziada, agora, agora parece que o Loki tá indo mais rápido é cavaco, é cavaco, para Quando rola cavaco, você para Rapaziada, olha o caminhão, hein Tá rolando caminhões aqui, dos Deus... Nossa Rolou o caminhão, tio. Você é louco, tio. Peraí, peraí. Ei, onde é que eu tô? Eu tava falando altos peixes aqui. Eu God I'm just losing my shit. Eu também, eu também. Vamos continuar. Olha o que! Agora já caiu na água, sobremesa. Na, na, na, na, na. Ok! O <risos> cara <Ela> tá voando, velho. <risos> tem um Loki puxando nossa perna. Volta! Isso, tio! Nossa, sobe na parada aí! Repetidamente! Caverninha! Pera aí! Já tô em cima na parada aqui! Rapaziada, salvou, salvou. Tamo tranquilo. Pega a câmera, vamos ver. É pra lá, é pra lá. Chega logo, a árvore, chega. Solos firme. Rápido. O cabine tá derrapando a jangadinha aqui. Oh, meu Chega a sair fumaça na água. Sim. Beleza. Rapaziada, já dá pra avistar a parada ali? Vamos flipar pra lá, rápido. Rapaziada, espero que vocês estejam bem. As aventuras aqui estão ficando cada vez mais sinistras, hein? Já dá pra avistar algumas rochas. E o solo firme chegando em nossa direção. Sim. Fica perto aqui, peraí. Esse caberninho que tem aqui? Eu sabia. Ó, a correnteza aqui, ó. aqui, aqui é sozinho É. Ó, tá rolando uma batereca aqui já aí. Tem uma batereca ali. Era não? Não. Jogo. Continua, tchau. continua no amor. É só seguir a correnteza. Tá lá, hein? está tá pro outro lado! O canoa! Ah! Olha, ele tá parecendo um pimbal batendo toda parte aqui. Tá o um Loki num rema certo. Como que vira a canoa? Não sei. Não vou tão mais para virar a canoa, não. A canoa tá indo sozinho. Gente. verdade. Parece que o barco já tá mais controlado o é o agora. Eles close. almost there, agora. Mas estamos em direção à linha. Jesus. Oh. estamos chegando para linha. Vamos vamos chegar lá e arrebentar tudo bom. <risos> Mentira que a gente socorre, socorre Camerinha na mão, aqui, filmando Cinegrafista A luz tá ali Chegamos em algum local sinistro A gente tá rolando uns espetinhos aqui, quando rola espetinho Ó Espetinho sinistro, quando rola esses espetinhos Fica esperto É sinal Treta meu Deus. O Loki não tá remando mais, não, tio. Olha aí. Mãozinha ali, tudo mais. E jogo vai. Rem... Cadê? Cadê a rema do cara, tio? Rapaziada, o, o Loki não quer remar enquanto a gente não filmar. É o jogo, tio. vamos ficar tranquilo. Dá é pra gravar? Pega até. Ah, agora ele pega, você viu que o jogo não deixa, tio. Beleza. Yes. Vamos direcionar a luz ali. Tem que achar uma forma de subir é. será que a gente continua indo pra cá está tá salvando Tá indo certo A canoa lock, viu A gente tá dando turbo agora nessa canoa O que que acontece Essa arvinha aqui tipo. Ó Pela arvinha Vamos continuar para arvinha aqui tipo não vira não, ela rebelde Tá rolando umas fumaças O local tá ficando mais estreito Estamos nadando sempre na velocidade máxima Ou seja Estamos perto do local mágico Ai, nossa senhora Vai na água, volta era, batia 200 por hora ali e aí? e aí? Cadê a cara Shit! Shit the raft! Pelo menos Bater no lugar certo, será? Ah, tem uma carta para navegar aqui. Nem feano, tchau! Rapaziada, é carta de 10 dias aqui, tio Larga essa carta! Tem um cara querendo do lado aqui, tio, tô escutando os barulhos. Vale. Beleza, chegamos em solo firme, o que que acontece? Será que a gente escala? Ó, oh, tá rolando um locks aqui, hein? Carnívoros. Eles vão dar voltinha por aqui? Atravessar-se. Peraí, onde é que tá a jangada, tio? Não tô vendo nada. Ah! Olha aqui, jogo. Beleza, vamos avistando. Mas parece que a gente bateu, a jangada continuou andando, né? A gente pegou solo firme, Bento. Yeah. O que que acontece? Fucking no. Pode dar um alto churrascos aqui, aqui é do forte, hein? Olha aí, viu? vou filmar o churrasco inteiro dos caras. Mas moscas... Catupiry. Deixaram até o Shader aqui arrancado do cara Tem que ter alguma coisa lock aqui Interagir! ele vai passar por um lado e na árvore O cara é forte, me deu de no empurrão, Não bate ninguém, mas quebra a árvore Beleza, o que acontece? Deixa o cara logo. Vamos atravessar aqui da moral Atravessamos. O que é com Love set us free. O amor nos liberta. O que é que com Tá rolando umas paradas aqui. Os escritores. Será que é o mesmo do um? Você lembra, né? Do, do pintor de parede lá, profissional? Não tô lembrado. Jogadinha aqui. É nóis, tio. Mas, continuando na aventura marítima O que que acontece Rapaziada Só seguinte, Ó, como tá vendo pedras aqui Estou tô tentando controlar essa jangada dentro aqui Tá bem difícil, hein Cadê essas hein? Beleza, a gente passa nesse caminho aqui Aí já chegou, tio, já chega de jangada Pelo amor de tal Obrigado também curtir essa lua, hein Ó, rapaziada Tá rolando umas luzes ali, hein Ó É aqui que o churrasco come solto Beleza Ó, ó Segue a correnteira Agora a gente tem um local altamente estreito Você viu? Olha os caras Não vi Chegamos, chegamos Ó, ó, tem box ali em cima de na captura. Para dar ação, se, desse, se desse pra pegar uma escopeta nesse jogo, esse game vai é ser o game, Vou estourar todos esses caras logo. Hein? O que que acontece? Ah! Peraí, o jangada. Ela que arrancou. Arrancou o um pedaço dela, tio? Chegamos! Chegamos! Não tá vendo nada tio. Mas é como que ele vendo? O que ele está fazendo com ela? Você que ela é Já jantaram, já jantaram. Rapaz, oh, oh, cara, oh, veio no fusca, oh, tio. Eles, velho. Coixi! Rapaziada, tem que passar reto. Tem que passar reto logo. De peito. Se logo tirar a câmera do bolso. Mas só é reto. Mas, acho que.. Com câmera, tio você... Com a câmera Jogou tipo, tipo. tio Você vai reto, cara, o que salvou? Deu certo Ah, só reto Ah, encheu já de cara Ô, <risos> oh, louco, a gente tá na piscina <risos> Nada aí, tio Rapaziada, após estar com só Ô, oh, louco, ele é rápido, tio Eita Eita Chegou fazer a porra corrida com salsicheiro, de olha aí, sumiu logo.